Olha a gente aqui novamente, eu disse, não existe status de riqueza quando o anjo da morte bate a porta. Ninguém traz a matéria que após morta se despede do de luxo e da beleza. Não existe motivo para a grandeza, ninguém é detentor de uma vontade. Ninguém foge dessa realidade, não existe convicto ou indeciso, vem a morte e carrega sem aviso. A riqueza, o orgulho e a vaidade. E aí, o poeta J. Neto pegou o gancho do mote e escreveu o seguinte: Cada dia que passa temos prova na mutura da nossa natureza. Somos todos reféns de uma certeza que jamais se anula ou se renova. Rico ou pobre, por fim, só tem a cova para dres para desfrute da sua eternidade. A matéria se entrega à orfandade, quando a alma se embrenha ao paraíso, pois vem a morte e carrega sem aviso a riqueza, o orgulho e a vaidade. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil. Amanhã tem mais!